Uh, a Jéssica está perguntando aqui pelo YouTube falando que realmente não tem uh, não não tem na cidade dela a dança contemporânea por... uh... A Jéssica está perguntando aqui pelo YouTube, falando que realmente não tem, uh, não, não tem na cidade dela dança contemporânea, por isso ela migrou para o online, para ter a possibilidade de realmente ter, ter, ter aulas de dança contemporânea. Isso aí, Jéssica. Tamo junto, Jéssica. É, é por isso que eu, que eu, um dos grandes motivos pelos quais eu criei a Dança Saúde. E, e o curso de dança contemporânea online, pra Rê, porque realmente eu vejo que uh, para encontrar informação e informação de qualidade é muito difícil, uh, o país é muito grande e tem lugares onde realmente não, não tem presencialmente, mas tem a internet, é, é uma, uma grande possibilidade da gente poder conectar com, com, com pessoas do país inteiro.